E aí, Clan Shodan, aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Rain World. Jogo de sobrevivência aí para PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Foi muito pedido aí nos comentários, né? Nas nossas postagens do grupo, no Discord e também nos vídeos, todos os vídeos teve requisição para esse jogo. Tava baratinho na Steam. E aí a gente vai jogar. Muito bem. Você tem três modos de jogo. Eu não tinha nem ideia disso. Vou jogar como o sobrevivente. Tem uma historinha, né? É tá uma árvore muito bela, muito iluminada. Esses bichinhos que lembram o Ori. Mas não são, são outras uma criatura diferente Tipo uma lesmagato É o que está dizendo na descrição do jogo Saíram para caçar Eles comem umas mariposas né Não são morcegos Começa a chover O grande vilão da história é a chuva viu? Vamos ver já já Que trash que é Os menininhos caíram Vai jogar com esse menininho Primeira vez que eu vi a historinha Eu achei que era diferente Era diferente Mas tá bom Beleza, caiu aí no mundo O jogo é um poucos comandos Certo é, Tem aqui uma barra De fome e Também de tempo, fica aí no canto tá vendo Tem, tem uma bolinha com um símbolo e umas bolinhas em volta. Essas bolinhas em volta é o tempo que você tem para explorar um ambiente a gente, a gente pula... A única coisa que eu aprendi a fazer nesse jogo por enquanto é dar essa cambota está com fome, encontre comida, tudo bem. Aqui tem umas negocinho para comer, mas a gente não alcança E tem essa criatura aí Está observando a gente Meio que ajuda gente, orienta. Não sei até quando eu não cheguei tão longe. Ela fica meio que teleportando pelo mapa. Ali ela fala que tem comida. Tem aquelas mariposas que a gente viu na animação. Quantas mariposas? Pegue-as e comas. Dá pra pegar duas ao mesmo tempo. Vai enchendo a barrinha. também estamos sustentados. 4 é suficiente para hibernação. Só que se for possível comer mais, como? Tá? O meu 5. Comida adicional, né? Provém mais segurança. A movimentação é meio esquisita. Ele tá falando que vai para o sei lá o que, que é isso. pegue e pegue as frutinhas, elas são deliciosas. Vou pegar duas porque é guloso mesmo. Está cheio. Conforme se, conforme se entra nesses dutos, você sai de uma forma muito desengonçada. Os dutos são marcados por três riscos ou um risco. Quando é de um risco, é um. Aqui tem um exemplo claro. Quando é um risco, você está indo para a mesma área. Quando é três riscos, você está mudando de área. Aqui a gente tem que pegar o cantinho e ó, pular. Um pulo mais avançado. A chuva está começando. A chuva está vindo. Encontre-abrigo. Está vendo? Quando começa a chuva, o negócio desanda mesmo. A gente pode ficar até um pouquinho aqui do lado de fora para ver. Como é que é? Normalmente a gente não consegue morrer de chuva. É muito difícil porque.. Olha lá, como o bagulho fica tremendo, é terrível. Olha lá. Tá vindo. Tá vindo. opa, opa opa. opa. A chuva veio de uma maneira diferente Normalmente ela vem chuviscando a tela Mas aqui ela veio em forma de é, enchente Aí a gente tem que encontrar esses abrigos né? é, Sempre com a pança cheia Você consegue entrar nesse abrigo Com menos comida na barriga Mas aí você começa a passar fome E o, e o bichinho vai perdendo a habilidade Sempre que você hiberna você muda esse símbolo, sei lá o que, que é isso. Chamar de patente. Você não tem nenhum ganho, não, não tem nenhum ganho. <risos> A gente nunca entra no jeito certo. Vai explorar, você pode encontrar comida e refúgio, mas cuidado com os predadores. E agora acabou o tutorial. Ainda tem mais uma coisa que ele vai ensinar agora. A gente pode pegar objetos e arremessar. Bem legal Olá. lá Vamos encher a pança A questão da patente, a única coisa de interessante que ela tem é que conforme ela aumenta você vai chegar em partes onde ela exige, ela exige que você tenha uma determinada patente para acessar Certo? Com certeza aí para a evolução no jogo você tem que alcançar a patente máxima. Ó. Ali está indicando que tem abrigo. Não tem nenhuma saída para cá, não encontrei. Deve ser aquela de baixo. tá indicando que tem abrigo em cima também A gente ainda não encontrou nenhum predador Finalmente música Olha só nada Tem uma certa beleza esse jogo, Vou falar? Apesar de ser tudo meio escuro, meio esquisito Olha lá o Predador Você não tem vida, viu? O Predador te pegou, acabou Ele falou alguma coisa, tem uma energia estranha aqui Oh, não, não, não, Predador Aparece predador, começa a tocação de bomba Essa é com liberação. Eu não sei quantas patentes tem ao todo, mas não são poucas não A gente entrou no duto de uma forma coerente O mapa, olha, eu não, não cheguei a mostrar o mapa olha só que legal esse mapa Isso aqui eu acho que é tudo que a gente explorou né E é isso <risos> Agartão. Tem que ter cuidado. Muito cuidado com ele. Ele é mais rápido que a gente. Eu acho. Lesma gata. Conseguimos sair dessa área. Se eu falar pra vocês que é a primeira vez que eu consigo, <risos> eu já tinha tentado outras, viu? Comei. Hum. Olha que legal, ele passa ó oh, conseguimos nunca fui tão longe nossa onde bagulho <risos> agora ia ficando tenso viu hum cadê a saída? vê vê vê vê fui tão longe, à toa Come come com homem. Home. A gente tá com a pança cheia, só aqui. Estou meio preocupado. Vamos dar uma olhada no mapa. A gente nunca veio para cá. Tempo para explorar e agora? O bicho viu a gente, só que ele não, ele não tem a capacidade de, de subir nos, na madeira, né? Essas bambuzinho aqui. Vai pro outro lado cara, vai pro outro lado, isso O vai piorando, vai piorando o número de inimigos aumentando Eu tentei fazer um negócio que falhei miseravelmente Vamos tentar entrar ali. Parou o bumbo, os predadores desapareceram. Vocês lembram daqui? Eu lembro. Vamos ver como é que tá o nosso tempo de exploração, ainda tá, tá cheio de brincando. Dá pra fazer alto parkour nesse jogo, tá? Vou pegar as manhas Ó o bumbo, significa que tem inimigo por perto Aí ó Calma, calma, relaxa E aí você sobe no... <risos> Rosado sobe Minha ah, nossa Duvido você subir aqui, duvido Isso, sobe aí, seu otário Hum Ah, Ah, morrendo <risos> Morre muito fácil, muito fácil. Daí sempre que você morre, você perde uma patente e volta para o último lugar que você estava. Bom, atrás de comida, né? O bicho está orientando a gente. Complicou um pouco, meu pelo menos tem frutinhas. Oh não, não, não, não, não! Não, não, não, não, não! Eita! Não, foi o ideal, mas... melhor que nada os bichos te seguem, viu? Os bichos te seguem, eles não te dão paz não Isso não é bom Notaram que não tocou o tambor? Vamos se distanciar O desacerto foi por aqui, né? Aquele rosado lá Ó, Agora não tem Quando o cano fica de uma determinada cor, significa. Bom, significa que o bicho está indo ali, né? Você está. Se você entrar ao mesmo tempo, não tem problema, não tem nenhum impacto. A gente consegue alcançar ali. Não! <risos> não! Acho que a resposta é não, né? Mas vamos tentar mais um pouquinho, não custa nada. Então, vamos descer aqui, né? Me isso aqui com. Bom, tá aqui meio esquisito, viu? Vem tipo um, vamos tentar pular sem agarrar nada. Ae, sai fora, cara. Nossa, Olha o tempo, o tempo tá passando, passou metade. <risos> Acho que deu não se recupera né? Tá indicando. ir para áreas nunca antes exploradas. Aí fora, né? Paz, minha nossa É, tenso Tenso pra caramba Ali tá indicando que tem um Olha lá, a chuva vindo <risos> Na horinha, hein Ó subir de patente de novo, eu acho que é um jogo que precisa de muito tempo para você ficar bom nele, porque a gente está na área que é fácil ainda, né? tudo isso aqui é molezinha. Ama, hein? eu vou tentar explorar mais um pouquinho, mas é difícil. Oh, que isso! Ai, <risos> nossa! Uma planta carnívora, que beleza, hein? como a gente já morreu nesse save, então... Ele não perde mais da patente Aqui é pular sem agarrar em nada Olha só que barata, alucinada Ah, mas o que, que eu posso fazer <risos> no caso desse? Não tem muito o que fazer Tenho certeza que essa barata consegue comer a gente O que, que tem pra cá? Tem como comer esse bicho? Será que é aquilo? Ah, que bom! Então chegamos uma daquelas áreas da patente, como a gente morreu demais, a gente perdeu as patentes e não consegue passar Legal né? Bom, diante desse fracasso a gente vai encerrando o vídeo Daí tá Rain World, uma boa pedida para quem gosta de jogos indie, gosta de labirintos, parkour, e pacote completo Deixe seu like se gostou, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Hum, deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo, responde também. A gente tem um servidor de Discord, dá uma olhadinha, se tiver interesse. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. viva a amizade!